Aos 54 anos, Celso Portioli surge em cama de hospital e revela estado de saúde durante tratamento contra câncer, assista o vídeo até o final para entender tudo, e já aproveita e se inscreve no canal e deixa seu like e bora pra notícia. O apresentador Celso Portioli deixou os fãs apreensivos na manhã desta sexta-feira, 18, ao publicar um vídeo diretamente do hospital. Aos 54 anos, ele revelou que está dando continuidade ao tratamento contra um câncer na bexiga, Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações, muito obrigado. Estou muito forte, com minha ligação direta com Deus, agradecendo sempre a Ele por tudo, pela saúde, pelo tratamento. Agradecer as orações de tanta gente, tanto carinho, agradecer ao Dr. Fernando Maluf, grande médico, grande amigo, a essa equipe maravilhosa, afirmou. Felizmente, o comunicador reforçou que seu quadro é favorável e já adianta que retornará às gravações já na próxima semana. Está tudo bem, tudo tranquila. Segunda-feira a gente começa a gravar a nova temporada do Comprar é Bom, Levar é Melhor. E dia 6 de março estamos de volta com o nosso Domingo Legal ao Vivo, encerrou. Celso Portioli descobriu a doença no fim do ano. Ele passou por uma cirurgia no começo de janeiro e explicou que já removeu o tumor. Eu tive câncer, eu não estou com câncer Eu tive um pólipo pequenininho, único, tirou Eu tive, tirou Não tem mais Então agora eu vou fazer só um tratamento de imunoterapia, entendeu? O jeito que estão colocando, os meus amigos estão me ligando aqui quase chorando Eu tive, acabou Beleza É isso, disse ele é pessoal essa foi a e notícia de agora, logo voltaremos com essa e outras notícias.